E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, bom, esse vídeo aqui é pra trocar uma ideia Mas vai ficar aqui um vídeo de fundo é, do, do GTA V em gráficos incríveis Bom, hoje saiu aí a notícia, né, do dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 2, talvez você possa estar tá vendo esse vídeo Peraí, deixa eu dar uma baixada nesse som aqui eu não consigo raciocinar direito Olha os gráficos, irmão A Rockstar Pela primeira vez é, Admitiu que o GTA 6 Está sendo desenvolvido Bom É uma coisa meio óbvia, né? Oito anos já do lançamento do GTA 5 Em 2013 Vamos fazer oito anos E aí o GTA 5 já está sendo remasterizado Para nova geração para o Playstation 5 e Xbox Series X, com os novos gráficos e tal E provavelmente novas DLCs, etc, etc Quem sabe aí sai um, um DLC da campanha junto, não sabemos Pelo jeito não, vai ser o mesmo jogo é, com as melhorias aí Mas... Pela primeira vez a Rockstar, que é uma empresa bem fechada Os caras, mano, não ficam é, falando dos seus novos jogos ela admitiu que o GTA 6 está em desenvolvimento Como eu disse, uma coisa meio óbvia Oito anos Uma coisa que a gente sabe que o game está sendo desenvolvido Mas é legal saber que a Rockstar é, Falou, disse Quem sabe Né? Não tem aí, sei lá, até o meio do ano Mais informações ou talvez um trailer Porque... Pra ela admitir... Eu acho que o jogo tá muito avançado... Mano, eu acho que em dois anos... Dois anos atrás saiu um... Um, um ator, né... No currículo dele que ele tinha trabalhado com, com GTA 6... Porque o, a Rockstar, ela... Usa atores... É, pra fazer ali, né... Os, que, que, movimentos e tal... E saiu ali um tempo atrás... E provavelmente ali já tava sendo... Desenvolvido o game... E eu falo isso é com bastante otimismo o fato de sei lá daqui um ano não sei velho não sei uns dois eu queria em um ano um ano um trailerzinho meio do ano um trailerzinho lá tal ó sei o que sei o que uma data mas a gente não sabe eu gostaria que vocês falassem aqui nos comentários depois desse digamos anúncio né não é anúncio do, do, do, da data ou tal mas que o jogo está sendo desenvolvido eu gostaria que vocês falassem aí resenhasse é para mais ou menos qual o ano que o jogo sei lá lançado provavelmente vai ter mais novidades aí da, é, daqui para frente a respeito do, do, do game mas eu vou dar a minha opinião aqui na questão de lançamento, não na questão de como vai ser o jogo, aonde vai ser o jogo. Porque, cara, sinceramente, eu acho que vai ser... Vai quebrar a internet, vai, vai ser... Mano, tipo, você olha o Red Dead 2, você fala, caraca, mano, que jogo incrível, mano, os detalhes e tal. Cara, olha os gráficos, irmão, desse caraca, parceiro. Ai, mano, será que vai ter esses gráficos, mano, melhores, iguais, um pouco pior? Acho que um pouco pior, é... provavelmente, mas se olhando o Red Dead 2, você já vê que, cara, que é incrível, né, mano? Tipo, os detalhes, a história, a grandiosidade do game, e aí você fica imaginando o GTA 6, o quão, o quão vai ser... Extraordinário. Eu fico feliz, como eu disse, porque. Eu espero aí que em menos de dois anos o jogo seja lançado. Porque.. Por dois motivos, um é, profissionalmente, né? Vou estar tá podendo lançar novos vídeos. E por outro, porque eu amo GTA, cara. Eu gosto muito de GTA. Eu comprei essa versão é remasterizada aí dos três porque eu queria jogar mesmo. É por mais que isso o caro, muita gente criticou, eu queria jogar, eu queria ter na mrd o Vice City, o GTA Sandra já tinha jogado lá lá atrás. Vice City também, joguei no play lá atrás. Mas eu o 3 eu não, lembro, três, eu não lembro que eu não zerei o 3, eu lembro que o Vice City eu, eu joguei muito, mas eu acabei não zerando, não lembro de ter zerado. O Sandra joguei muito, muito, muito, muito Eu queria jogar, eu amo o jogo E, cara Ai, ai Até que enfim, né, mano Até que enfim, agora Comenta aí, vai ter esses gráficos Vai ser assim, lindo Como esse vídeo tá mostrando pra nós A cada vídeo Que eu trago desse cara Que remasteriza o game Tá sempre um pouco melhor, mano E tá bem bonito mesmo e E aí? Vai ser assim, não vai. A data, você acha que vai sair ali em Ah, mano, tem que, tem que sair alguma coisa até o meio do ano, galera, sério mesmo, sei lá, né, 3. É... Eu queria que saísse em semanas, né, mano, alguma coisa, um trailer, que estar para o trailer. Sem data, sem nada, um teaserzinho pequenininho, sem data, sem nada, sem mostrar personagens sem nada. É, ou algumas partes, assim, do, do, do, do, da cidade né, dentro de algum carro e tal tipo assim, tá ligado, dentro de um carro alguns momentos de missões, alguns personagens, assim, que a gente é... serão novos, mas não os principais porque até, até o momento a gente não sabe é, se vão ser três, o protagonista e tal se vão ser mais nós não sabemos, mano mas pelo que vazou tal tá? muitos falam que vai ter Brasil e tal e vai, pode ser em Vice City que cara eu joguei esse Vice City vai ser muito legal ter a, a o, o, o Vice City né a cidade ali que né que faz referência a Miami seria muito legal mas eu acho que tipo vai ter umas três cidades mano sério mesmo pode ser que tenha Vice City Los Santos Tipo os Sandras mesmo, né? Que são três cidades, né? Que são Los Santos, San Fierro E, pô, o console vai ter Vai ter capacidade, né? Uns 200 GB, né, mano? O GTA V já tá em 100, né, mano? Por aí, né? 100 GB, 200 GB E haja espaço, né, mano? No console E três cidades Ia ser muito louco Mano, tipo, voltando no passado ou progredindo no passado pro futuro. É mais ou menos o que GTA V foi, né? Ali a... O... Aquele assalto ali do Trevor ali, do Brad, né, mano? Nove anos depois passa o game. E... Cara, não sei. Não sei, mano. Eu só sei que a Rockstar... Finalmente... Como eu disse, é óbvio que já estaria, mas ouvindo dela que é uma empresa bem fechada é legal e vamos ver quando que que vai sair aí um teaserzinho alguma coisa mais a respeito dela do... não vai ficar soltando não sei o que pode ser três não, não vai não vai mano não vai vai vir um teaserzinho e vamos ver vamos ver mas é isso comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia é... acha que vai ter esses gráficos, Acho que vai ser assim, eu acredito que sim E eu tô muito animado para que saia o mais rápido possível Como eu disse, além de gravar vídeos, as novidades, easter eggs, história, tudo, tudo, tudo Curiosidades E vai ter muitas É porque eu quero realmente jogar, mano Eu quero jogar, velho Eu quero jogar, mano Eu gosto de jogar, eu jogo muito e é isso galera, eu vou ficando por aqui, o vídeo original vai ficar na descrição, é, pra você que quiser ver em 4K, no monitor aí bolado, aí tá finalizando. E é isso, até a próxima, me segue no Instagram e fui!